Oi hey driver, Lucas aqui e hoje eu vou fazer algo que nenhum outro motorista já pensou em fazer ou até mesmo não tem conhecimento de uma ferramenta própria. Poderosíssima que pode fazer você mudar de praticamente uma pessoa empregada para você ser o seu dono do próprio negócio. Muitos motoristas já acham que são donos do próprio negócio por fazer os aplicativos, trabalhar ali com Uber, 99, City, e etc. Mas se você trabalha ali no seu carro, você já deve ter notado que você não ganha quase nada de dinheiro e o que você ganha praticamente serve para você pagar as suas contas, mas o que eu vou te mostrar hoje que você pode já abrir a sua mente para poder ganhar muito mais, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, olha só, vocês devem saber, se você acompanha o meu canal já faz um tempinho, eu trabalho com o mercado livre, já vai fazer mais ou menos acho que 12 meses atrás. Esses 12 meses atrás que eu iniciei a minha loja no Mercado Livre, ou seja, um ano né? Um ano atrás que eu iniciei a minha loja no Mercado Livre, eu comecei fazendo dropshipping nacional através de um curso, na qual se você também quer saber como faz dropshipping nacional e ganha muito dinheiro mesmo, já até fiz um outro vídeo mostrando isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas presta atenção, primeiro assista esse vídeo até o final. Eu comecei a minha loja fazendo dropshipping nacional, na qual o comprador compra o meu produto do meu anúncio no Mercado Livre, eu recebo a venda e assim que eu recebo a venda, eu envio a etiqueta de envio para o meu fornecedor e o meu fornecedor envia o produto para o meu cliente final, ou seja, eu só tenho o trabalho de receber ali a venda, de responder as perguntas do comprador e... Só tem o trabalho de enviar o dinheiro para o fornecedor e o fornecedor enviar o produto para o meu cliente final. Assim colocando uma margem de lucro em cada venda para que eu também possa ganhar um dinheirinho. Não é 100% do fornecedor, é um trabalho para o fornecedor. Todos os vendedores devem fazer isso. E o que acontece? Depois de um certo tempo, o próprio Mercado Livre ele vê que você tem uma certa quantidade de vendas e ele te libera uma categoria chamada Mercado Envio Flex. O que essa categoria faz? Assim que o comprador vê o seu produto anunciado, ele pode receber no mesmo dia. Então depois de um certo tempo fazendo dropshipping nacional, eu resolvi fazer o meu próprio estoque, comprar os meus produtos além do dropshipping e ter um estoque em casa. Então, assim que eu recebo alguma venda e a pessoa compra nessa categoria mercado envio flex, eu vou lá e eu mesmo faço envio. Eu posso pagar para alguma transportadora ou eu mesmo faço envio. E nessa categoria Mercado Envio Flex, eu ganho até 15,90 por entrega. E olha só que bacana, eu já tenho uma certa quantidade de vendas, porque eu já tenho bastante anúncio e bastante produto em casa, fora o dropshipping. Eu vou mostrar para você, olha só isso. Eu tenho aqui, olha só, eu aqui tenho uma quantidade de 7 produtos de Mercado Envio Flex para fazer. Ou seja, serão praticamente... Cento e poucos reais que eu vou receber aí, só por fazer essa entrega em apenas um dia. Lembrando que hoje é dia 11 de maio, início daquela tal de rodízio aqui na cidade de São Paulo. Eu posso circular com meu carro hoje, porque meu carro tem final placa ímpar. Então, não tem problema. Tenho 100 reais de produtos aqui para fazer envio pelo mercado Envio Flex. Aqui eu vou ganhar só de frete, de frete, o valor de cento e poucos reais, mais... O valor de lucro de cada produto que eu tenho aqui. Eu varia ali, eu acho que eu devo ter aqui um de lucro mesmo, assim, tirando toda a despesa de logística, de embalagem, de produto. Eu devo ter aqui uns 60 reais. Ou seja, eu tenho 160 reais aqui que eu vou receber de lucro para mim depois que eu finalizar essas entregas. Fora, o que, que eu vou fazer? como o próprio mercado envio flex ele cria uma rota para você motorista então fica muito mais fácil de você ganhar dinheiro então o que eu vou fazer eu vou colocar a minha rota no aplicativo da uber 99 sentido para os meus clientes ou seja eu vou pegar corridas para os meus clientes do mercado livre e assim eu vou ganhar fora esse valor do mercado livre mais as corridas do Uber. Olha só a visão que eu tenho e eu tenho certeza que você também pode ter. E fora isso eu tenho aqui no meu carro máscaras. Eu vou vender máscara para as pessoas que entrarem dentro do meu carro. Então você é motorista você também pode fazer isso. Não precisa depender tipo só dos aplicativos. Você tem que abrir a mente para muito mais coisa. Olha só, eu te acabei te dar uma ideia muito top mesmo, que pode fazer você ganhar muito dinheiro, pense em algum produto aí que você acha que sai bastante, olha por exemplo, eu vendo acessórios de celular no mercado livre, e sai bastante viu, capinha, suporte, vendo um monte de coisa aqui no mercado livre, fora isso, com os dropships mesmo, é muito dinheiro que eu ganho trabalhando com o mercado livre, e agora integrando a Uber em 99, eu vou fazer os meus envios fora os fretes do Mercado Livre. Pensa aí em algum produto que você pode começar a desenvolver também no Mercado Livre e quem sabe assim você também ativa essa categoria, categoria do Mercado Envio Flex na sua conta e você também possa fazer esse tipo de serviço. Beleza? Eu quis mostrar para você uma forma surpreendente de ganhar mais dinheiro. Se você pegou a ideia, mande aqui nos comentários o que você vai vender, o que, que você vai fazer também para ganhar muito mais dinheiro. E se você quer mais detalhes de como funciona esse negócio de vender no mercado livre, se tiver mais de mil likes nesse vídeo, eu vou trazer uma nova forma como você pode abrir a sua própria loja aqui no meu canal que é voltado para Uber. Se você realmente gostou desse vídeo, então senta o dedo no botão de like aqui abaixo que eu vou trazer para você passo a passo de como você pode também ter uma grande loja no Mercado Livre. E se você já quer começar a iniciar esse projeto, que você já pensou em alguma coisa que você possa vender... Lembra daquele negócio que eu falei do dropshipping nacional? É um negócio muito bacana que você pode desenvolver. Eu de, vou deixar aqui na descrição o link para você ter um curso completíssimo de como você pode fazer dropshipping. Foi o mesmo curso que eu fiz há um ano atrás, que hoje fez a minha loja bombar, estourar, de vender tanto dropshipping nacional como estoque pessoal em casa, beleza? É isso aí, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!